E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar não só a mistura em pó para fazer um cappuccino perfeito, como eu vou te ensinar a deixar esse cappuccino sempre, sempre cremoso e delicioso. Gostou? Então vem comigo! Olá, meus lindos, sejam bem-vindos ao Isa é Comida. Eu sou a Tayane Anjos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso capuccino caseiro. Essa é a melhor receita de capuccino que você vai fazer na vida. Por que? Tá? E por causa dos ingredientes? Não. Porque eu vou te ensinar o que ninguém ensina, que é como fazer com seu capuccino fique sempre, sempre, sempre cremoso. Gostou? Então já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente tá aqui. Toda quinta-feira às 19 horas trazendo receita nova para vocês. Agora vamos para os ingredientes. Para fazer essa receita a gente vai precisar de 400 gramas de leite em pó, 200 gramas de chocolate em pó ou achocolatado, tanto faz você que vai preferir uma colher de sopa de canela em pó, duas colheres de chá de bicarbonato de sódio, sim, quase não sai, mas é bicarbonato de sódio, e 50 gramas de café solúvel. É aquele tradicional que você compra no supermercado. A única coisa que eu já fiz aqui foi que eu processei ele no liquidificador até ele virar um pó mais fininho, porque assim ele dissolve melhor na hora de preparar seu captino. É isso, vamos fazer. Então... Prestem muita atenção que é difícil Brincando, gente Eu vou basicamente colocar tudo aqui no meu pote e misturar Então entra o leite em pó A ordem não faz diferença, tá? Canela Bicarbonato O ar chocolatado E o café Eita, o café não quer sair Agora é só misturar É isso, misturou, tá pronto. Literalmente. Agora eu só vou transferir isso daqui para uma vasilha que conserve melhor meus ingredientes. O ideal seria uma vasilha de vidro assim, ou pode até ser uma vasilha de plástico, mas desde que ela tenha uma tampa que feche muito bem. Então, vamos fazer isso. O segredo, meus lindos, o segredo vem agora. Qual é o segredo para que isso daqui vire sempre um caputinho cremoso? Primeiro, vocês já viram um ingrediente ali meio estranho que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio serve sim para ajudar a trazer essa cremosidade. E por mais que vocês achem que ele é um ingrediente estranho, na verdade ele vai ajudar a reagir com o leite ou com a água bem quente na hora que você coloca para deixar seu café cremoso, Tá? E vai muito pouquinho, não tenho medo, não faz mal à saúde, bicarbonato de sódio é na verdade fermento. É, agora vamos lá. Eu tenho aqui meu pó de café e eu tenho aqui uma xícara e eu tenho 100ml de leite. 100ml para minha xícara. O segredo é esse leite tá fervendo, borbulhando. Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou esquentar meu leite até deixar ele borbulhando. Então vamos lá. E esse daqui é o meu leite. Se não dá para ver daí, eu acredito que dê, mas assim, ele está fervendo daqui bem quente. Agora, eu vou colocar um pouco do pó na minha xícara. Por um pouco, eu digo metade da xícara. Sim, metade da xícara. Porque se você botar pouco, não tem graça, não vai ficar cremoso. Então, vamos lá. Eu mostro pra vocês. Uma colherzinha, duas colherzinhas, três colherzinhas, quatro colherzinhas, cinco colherzinhas, seis... Mais uma. Sete. Gente, eu faço no olho, tá? Mas em casa você vai fazendo e colocando a quantidade que você achar adequada. Ó. Bastante para ficar gostoso e cremoso. Você poderia estar fazendo isso daqui com água? É uma pergunta que, que, que vocês podem fazer. Sim, porque aqui já tem leite em pó no lugar do leite. Você poderia estar usando água fervente tranquilamente. Eu acho que o leite a mais dá uma cremosidade a mais e fica mais gostoso. Mas é completamente pessoal isso. Outra dúvida que eu tenho certeza que alguém tá pensando aí é, eu poderia usar açúcar? Porque até agora, tá, eu não vi você botando açúcar. Eu, para o meu paladar, não acho necessário adicionar açúcar, porque eu tenho o costume de beber café sem açúcar. Mas, se você quiser adicionar açúcar na sua mistura pré-preparada, você pode colocar de 50 a 100 gramas de açúcar refinado, porque já que ele é mais fininho, ou comprar o açúcar cristal e bater junto com o café solúvel, do mesmo jeito que eu bati, para ele ficar fininho. Porque isso ajuda a dissolver melhor. É por isso que a gente deixa tudo num pozinho bem fininho, igual ao que você compra pronto no supermercado. Então vamos lá, ó. Você vai botar um pinguinho de leite aqui, ou água no caso. Pronto. Vai pegar essa colherzinha e vai mexer bem para dissolver esse pó. Mexe, mexe, mexe Depois disso, você vai começar a adicionar aos poucos o resto do leite E mexendo aos pouquinhos Friamente calculado E lá. Voilà. Temos um belíssimo cappuccino super cremoso, que é assim que a gente compra quando vai na cafeteria, né? Agora você pode fazer em casa o seu próprio. Agora eu vou fazer o quê? Gente, isso daqui tem um cheiro. A mistura do café com leite, com chocolate, com a canela. É a bebida dos deuses. Hum. Pode misturar mais um pouquinho na hora de beber. Mas vocês veem, ó, ele não perde a cremosidade, mesmo a gente misturando na hora de beber. Hum. Delícia. Eu tô com bigode de café? Me contem aí. É isso, meus lindos. Essa foi a nossa receita de hoje, que não é bem uma receita, mas é porque... Eu tenho certeza que vocês vão amar aprender esse cappuccino. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e não esqueça, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos viciados em café. Tchau!